Bom, essa é só uma tomada de teste da câmera Sony CX240, ela está a 1080p a 60 quadros por segundo. Aqui vocês podem ver também o som original dos microfones, que é um par de microfones estéreo. E ela não é tão wide assim, né? não pega um ângulo tão amplo quanto algumas câmeras como essas Action Scan, como a, a EKIN H8R ou a Xiaomi Y. Se você não viu os vídeos aí da Ekin H8R e da Xiaomi Yi, dá uma verificada nos cards aqui em cima, você vai ter uma noção e dar uma comparação, então, dessa questão do ângulo wide, né? Veja os testes aí das Action Tank, e elas já são próprias para isso. Essa câmera aqui, ela tem um bom ângulo para você pegar ambientes, mas ela, ela precisa realmente é, que você se afaste um pouco para poder tentar pegar um pouco mais. Mas... Não deixa a desejar com relação a isso Ok? Eu vou dar um zoom Para que vocês possam ter noção do zoom O zoom é de 54 vezes A medida que a gente vai dando o zoom Ela tende a tremer, né? Lógico Aí. Então eu vou dar, vou dar todo o zoom Todo o zoom Okay. Eu vou dar um outro zoom aqui Para que vocês possam ver Eu Não vou chegar muito Porque tende a balançar né, Quando você está dando zoom Ainda mais para vocês verem aí A capacidade dela dar zoom Vou voltar Lembrando que essa câmera Ela tem 54 vezes de zoom, ótico 320 digital. Ela tem já algumas outras câmeras que a sucederam, que é a CX405 e a CX440, que tem um pouco mais de zoom e um pouco mais de abertura de lente que permite que você filme é, com pouca luz, né? um pouco mais com pouca luz, ok? Ok, então essa aqui já é uma filmagem da Sony CX240, é, com bastante claridade a luz do, do dia, né? Para vocês terem noção de como ela pega durante a luz do dia e também para vocês verem a variação aqui, à medida que eu vou girando, o sol vai dando contraste aqui, né? No meu rosto, e aí vocês vão tendo noção de como ela é, atua de acordo com a iluminação que recebe, né? Que você recebe do sol, ok? Sony CX240, a 1080p 60 quadros por segundo, tá ok? Sony CX240. Bom, nessa tomada aqui nós vamos testar duas características interessantes dessa câmera, que é a primeira é a estabilização de imagem, ou seja, eu vou caminhando com ela aqui na mão, para vocês verem o quanto ela balança ou mantém a, minha, a imagem estável. E a segunda característica é exatamente sair de um ambiente bem iluminado para um ambiente com um pouco um pouco com um pouco menos de luz para a gente poder ver como ela se comporta nessa transição de luz né ok vamos lá então aqui vendo a estabilização de imagem lembrando que a câmera está sob a minha mão tá não está sob nenhum tripé nenhum Murila pode, nada. Pra quem não sabe aí, o tripé e Pode, é só olhar aí os cards no canal para ver os acessórios para filmar vídeos que eu tô deixando no meu canal. Aqui você já vê com um pouco menos de luz, com menos intensidade. Vou fazer agora o reflexo, né, que é exatamente a luz ao contrário. Né? O comportamento dela recebe a luz ao contrário. Lembrando que todos os ajustes dessa, dessa câmera estão no automático. Okay? Tudo no automático. Ok, então, esse aqui já é um teste da Sony CX240. No low light, ou seja, com baixa luminosidade, é, eu estou aqui na iluminação à noite, né? Com iluminação só do ambiente e, efetivamente, colocando aí é, a prova ela com relação quando tem pouca iluminação. Reparem que ela tende a granular um pouco, mas se você ajustar bem a iluminação, ela vai ficar é, adequada e vai diminuir essa granulação, tá ok? O áudio eu estou captando externamente com o Zoom H1, porque efetivamente nessa cena aqui tem, tem bastante ruído, então poderia ficar ruim para que você pudesse ver e analisar a imagem, tá ok? Então fica aí o, a imagem da CX240 no Low Light, tá ok? Se gostar desse vídeo, deixe seu like aí, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário, tá ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.